Muito obrigado a vocês, também, por estarem aí atentos e vocês tiveram uma excelente apresentação do Sérgio, realmente com uma visão muito ampla e relativamente minuciosa, até onde vai meu conhecimento, sobre a nossa lei do direito autoral. Direito autoral que, no meu entendimento, nem deveria existir. Vocês podem achar isso um contrassenso, um paradoxo, mas, na realidade, o direito autoral Parece que foi o primeiro direito que se criou, como ele lembrou aqui no século XVIII, em torno de algo imaterial. Quer dizer, o legislador passou a legislar sobre a criação intelectual. E é quando essa criação intelectual assume características que até então eram características de bens materiais principalmente aquela característica típica do sistema capitalista de produção, que transformou a criação intelectual em propriedade intelectual. Até então, se pensava nisso. Homero, se existiu, não deve ter se preocupado com a propriedade intelectual de suas epopeias. Até o século 19, até o século 18, 19, a literatura não se preocupavam com a questão do direito autoral. A literatura, melhor dizendo, os autores de obras literárias não estavam nem aí. Como é que se dava a produção de livros no século XVI, século XVII, até hoje, de certa forma? A Bíblia de Gutenberg, que era um camarada muito esperto, ela foi produzida como? Ela foi produzida por meio de um mecanismo de financiamento que vigora até hoje, que é o mecanismo das assinaturas prévias. Então Gutenberg prometia aos nobres, às figuras importantes do clero, aos bispos, aos cardeais, um novo produto, que era exatamente aquele produto que eles mais almejavam ter, pela própria cultura da época, que era a Bíblia. Produzida de uma nova forma, que ele nunca explicava qual era. Então, ele, por meio dessa assinatura, ou seja, pagamentos antecipados, ele levantou o capital inicial, que não é uma banda, não é? para a elaboração da Bíblia. Fez a sua sociedade, colocou-se contra as guildas que atuavam naquela área de, de... que era ainda um pouco indefinida, mas basicamente a, a guilda dos Ourives, do pessoal que trabalhava com metais que o então, começou a trabalhar com metais que ninguém sabia o que era para que era, que era a produção dos tipos não é? mas ela surge a Bíblia surge como um empreendimento capitalista não é? em que os nobres e as figuras do clero que eram ricas podiam aportar recursos para comprar antecipadamente aquele livro maravilhoso isso era propriedade mas o conteúdo da Bíblia fosse o Velho ou o Novo Testamento, não tinha dono. E se tivesse dono, coitado do Gutenberg, estava ferrado. Não é? Ele não ia encontrar os herdeiros não é? que elaboraram o Gênesis. Onde é que eles estão? Que são essas figuras também terríveis que deveriam acabar, os herdeiros. Herdeiros são uma praga. <risos> Pergunta aqui, o pessoal agora mesmo, morreu o Tunga, vamos ver o que, é que vai acontecer com os herdeiros do Tunga, os herdeiros da Ligia Clark, por exemplo, que atrapalha a vida de todo mundo, enfim, é uma outra história. Mas então surge no século XVIII essa concepção da criação intelectual como uma propriedade intelectual. E se ela é propriedade, embora sendo um bem material porque o juiz lá de Buenos Aires que o Sérgio citou aqui, estava certo prove que Jorge Luiz Borges escreveu o Aleph realmente se na, na justiça as decisões são tomadas com base em provas ou como se diz hoje em evidências num anglicismo meio esquisito mas em provas nós temos que provar ah, o manuscrito prova que Jorge Luiz Borges escreveu hum tem que mandar para o perito, né? que vai analisar a letra de Jorge Luiz Borges para ver se realmente dele Ah, mas ele escreveu na máquina de escrever. Ah, então é complicado. Então, realmente, porque esse, é, o, romantismo, o romantismo foi responsável pela perpetuação de uma série de ideias românticas, ou seja, que careciam de uma base real, de uma base social mas que tiveram grande voga, e, existe, e que existem essas ideias até hoje. E uma delas diz respeito ao processo de criação. A inspiração divina baixou o santo, baixou não sei o quê, e eu escrevi. Ok, se você escreveu isso por inspiração divina, você não é dono disso. É preciso identificar qual é a fonte dessa informação. Então, criou-se então, um direito em cima de algo que é muito complicado, já houve gente que disse, eu tenho aqui um livro muito interessante de um autor, Alvin Kerner, já saiu alguns anos, chamado A Morte da Literatura, The Death of Literature, em que ele diz, na linha de outros estudiosos, que a literatura nada mais é, senão um mosaico de eternas repetições que se vai refazendo. Não há nenhum livro, nenhuma obra, segundo ele, totalmente original para não mencionar o fato de que qualquer obra científica, intelectual, artística, etc., é resultado de um processo social e um processo histórico. Ninguém foi criado numa redoma de vidro e desenvolveu suas próprias ideias isolado dentro do mundo. Então não há uma obra original, que você tem muitas vezes, isso é bastante comum até hoje em dia no campo das artes plásticas, releituras de obras anteriores, que são consideradas como obras originais para fins do direito. Então, é um, por isso que eu comecei dizendo que o direito autoral tinha que acabar e começar tudo de novo, caso fosse necessário, porque ele foi baseado, e o Sérgio mencionou isso muito bem, em conceitos que vigoravam no século XVIII. Um dos, um, um dos melhores é, argumentos que existem favoráveis ao direito autoral é de um grande autor inglês do século XVIII, Samuel Johnson, o famoso Dr. Johnson, autor do primeiro grande dicionário uh, moderno da língua inglesa. E ele é citado não só pelas características que ele deu ao seu dicionário, era um dicionário, foi um dicionário é, bem feito, tecnicamente é, impecável para aquele momento, etc. Mas porque ele se surgiu contra uma instituição que, até aquele momento, financiava a produção de livros, que eram era os patronos. Você já deve ter pegado algum livro do século XVI, século XVII, século XVIII, até o século XIX, em que aparece uma dedicatória, no início, do autor, às vezes ocupando uma, duas, três, quatro páginas, em que ele dedica aquele livro a alguém, em geral, uma figura da nobreza, ou algum milionário, algum rico, etc., tem um livro, surprendo se do século XIX, do grande arqueólogo uh, alemão Schliemann que descobriu uh, as ruínas de Troia. O livro é dedicado, sabe a quem? Original? A Dom Pedro II. O que é que Dom Pedro II tinha a ver com Troia? Pedro II, vocês sabem, era dado né, aos, seus, aos seus estudos eruditos, gostava de línguas exóticas, etc. E ele achou maravilhoso aquele trabalho de desenterrar a Troia. Ele financiou a edição do livro original em alemão. Tem uma bela dedicatória ao Dom Pedro II. Então, o autor procurava um patrono, ou um mecenas, ou patrono, que financiava a obra. Eu terminei agora a tradução, estou só na fase final de ajuste, de índice, etc., do primeiro manual de biblioteconomia, assim considerado, do Gabriel Notet, o famoso «A pour dresser en bibliothèque». Tem lá uma imensa dedicatória ao presidente de Mesna. Muitos leitores até confundem o presidente como presidente, porque ele era presidente do parlamento francês, e acham que o parlamento em 1600 lá vai fumaça era o um congresso francês. Aí cometem uns erros terríveis. Colegas nossos, inclusive, que dizem que o ADVI era um projeto de lei que o Nodet tinha apresentado ao parlamento francês. Bom, o parlamento da França, até o advento da Revolução Francesa, era o Tribunal Superior de Paris. Então, o Nodet dedica o livro ao presidente porque o presidente do do Tribunal Superior de Paris o Henri de Mesmer era um bibliófilo importante o pai dele tinha sido bibliófilo o avô bibliófilo, etc e o Henri de Mesmes empregava o Gabriel Naudet tinha empregado o Gabriel Naudet para ser seu um bibliotecário então ele financiava não só o próprio o bibliotecário, mas também a edição do livro dele, não só desse, mas de outros livros não havia estrutura que nós temos hoje. A estrutura editorial que nós temos hoje, embora tenha havido antes grandes editores, ninguém pode esquecer a figura do Aldo Manuzzi, por exemplo, além do Foust do Schoeffer, mas a forma como nós entendemos a indústria editorial hoje começa no século XVIII. Os esforços da enciclopédia, do pessoal da enciclopédia francesa, por exemplo, no sentido de criar uma indústria é, realmente sólida. E quando se fala em direito autoral, a gente esquece um detalhe muito importante. Mais do que direito autoral, nós estamos nos preocupando com o direito edit dos editores. O autor, no contexto não só brasileiro, mas de vários outros países, é quem menos ganha com a edição de suas obras. E na maioria das vezes ele paga pela edição de suas obras. Em italiano existe até uma expressãozinha, não me lembro agora dela no original... mas está no livro do Humberto Eco, Pedro de Foucault... em que se traduz como o autor paga tudo. É muito comum, há várias editoras do Brasil hoje desse tipo... que eu não sigo na internet, inclusive edição de livros digitais. Há várias fundações de auxílio à pesquisa, como FAPESP, Faperj e outras mais que dão dinheiro ao autor, repassam dinheiro ao autor para ele pagar tudo a uma editora para fazer o seu livro. E o livro sai com a chancela da FAPET e de uma editora privada. Aí, neste caso, quem está ganhando? O editor. Quem é o autor que ganha para sobreviver, não só no Brasil, mas em outros países, é uma minoria. É uma minoria. Quanto é que o autor ganha de Direito Autoral? Vocês têm ideia? Se ele for um autor muito famoso, de dendagem certa, 5%, 7%. Se ele for mais problemático, aí eu sobe um pouquinho para 10%, mas não passa disso. 10% sobre o preço de capa. Eu faço um livro, 2 mil exemplares, gastei 10 mil reais por imposto para aquele livro. Eu vou vender um livro, 10 mil exemplares, só vou vender de 40 reais, 50 reais. O autor vai ganhar R$ 5,0 sobre cada exemplar vendido. Em média, eu levo 5 anos para vender 2 mil exemplares. Ao cabo de 5 anos, ele vai receber quanto disso aí? 50 reais por mil exemplares, 50 mil reais, vai receber 5 mil reais, mais ou menos, distribuído ao longo de 5 anos. É muito dinheiro? Como é? Então, você briga, existe uma briga, na realidade, em relação à questão do direito autoral, que é muito mais importante para as editoras manterem o seu parque industrial, manterem a sua, a sua empresa, os seus empregados, etc. Então, isso é certo ou errado? Não sei. O fato é que não se pode falar em direito autoral do ponto de vista de direito patrimonial, mesmo porque... Muitas vezes o autor cede à editora o direito patrimonial sobre a obra. Por muitos anos, às vezes até a vida inteira. Há um caso muito interessante na área da produção científica. Os pesquisadores brasileiros que desejam publicar artigos numa revista internacional, numa revista norte-americana, eles são convidados a assinar um documento pelo qual abrem mão do direito patrimonial sobre o seu artigo. E todos fazem isso, além de terem que pagar pela edição do artigo, todos fazem isso, batem palmas e acho maravilhoso, porque isso engorda a plataforma Lattes, seu currículo lá, plataforma Lattes. É justo isso? E essa mesma indústria editorial internacional na área científica atribui um preço altíssimo ao artigo disponibilizado na internet. Se você não é usuário, não tem o privilégio de pertencer a uma instituição que, seja, que faça parte do consórcio da plataforma, lá, do portal de periódicos da CAPES, para consultar um artigo, às vezes para ler um artigo, baixar no um computador, tirar uma cópia, uma cópia de papel, você paga 35 dólares por um artigo de 10 páginas, 15 páginas. Não, há uma série de deformações que estão em cima, que se baseiam nessa má definição, ou esse mau entendimento que tem não só a Convenção de Genebra, mas também as leis nacionais de direitos autorais de diferentes países. Essa é uma questão muito importante, porque eu tenho que reconhecer que o livro é um produto industrial, é uma mercadoria que tem um preço de produção e que, evidentemente, é a instituição que vai que faz aquele livro, que pretende fazer outros livros, precisa do retorno do seu capital. Ela precisa ter dinheiro a fim de continuar produzindo. Quando você vai fazer um livro, imaginemos um livro nacional. Na minha área, por exemplo, na nossa área, é fácil, porque os autores eh, não pedem um pagamento antecipado. Eles em geral, assina um contrato pelo qual a editora vai pagar direitos sobre a edição da obra. Claro que se o autor quiser, ele pode recorrer a editoras que cobram para editar a obra. Mas não é isso, é, isso não merece nossa atenção agora. No caso de uma editora que assume todos os ônus de publicação da obra, vamos raciocinar em termos de uma tradução. Em primeiro lugar, a editora assina um contrato com o editor original, não com o autor original. Com o editor original pode acontecer que, às vezes, o, editor, o autor não repassou o direito patrimonial para uma editora. Isso aconteceu conosco, no caso do livro do Lancaster, aquele indexação de resumos e o outro dele, em que ele mesmo detinha o direito patrimonial. Nós tivemos que negociar e assinar o contrato. Assina-se um contrato. Assina o autor ou a editora, no caso da tradução, pede que façamos o um pagamento de um advance, de uma antecipação de direitos. Essa, essa antecipação gira entre mil ou dois mil dólares, às vezes dois mil euros, que a editora paga antecipadamente, antes de ser feita a tradução. Em seguida é feita a tradução, essa tradução é remunerada, em seguida, é feito um projeto gráfico, capa, etc. O livro é preparado, com tudo aquilo que envolve a preparação de um livro. Isso tem um custo, veja desde o início. Fechado isso, é enviado à gráfica. A gráfica imprime mil exemplares, dois mil que você determinar. E aí você acende 35 velas a Deus e umas 900 ao Diabo. A estoca esse material no espaço, que em geral é um espaço caro e fica esperando que apareçam os compradores. Os compradores aparecem, você periodicamente vai prestando contas ao autor e lhe pagando em parcelas ínfimas, quando possível, os direitos autorais que ele tem direito. O que, é que ele está ganhando com isso? A editora está ganhando um pouco mais porque a editora fez aquele investimento, etc, etc. Mas não é muito mais. O lucro da editora... Aí nós temos que definir o que é lucro. O lucro da editora fica na faixa de 12%. Que esse é um conceito muito mal definido também aqui nas leis brasileiras. O conceito de lucro e o conceito de entidades sem fins lucrativos e entidades com fins lucrativos. Isso é um erro brutal e inadmissível para os nossos legisladores não tenho se dado conta disso ainda. Então, eles criam uma instituição pública, por exemplo, uma município uma, uma fundação, sem fins lucrativos. E aí, essa fundação, essa OCIPE, não pode vender serviço. Porque vender serviço implica lucro, não. Lucro é tudo aquilo que sobra e que eu divido depois com os sócios. Se eu tenho uma fundação onde eu presto serviços e... O resultado daquela prestação de serviços é investido na própria fundação para melhor atingir os objetivos para os quais ela foi criada? Isso não é lucro. Mas, ah, eu fiz um livro e eu não posso vender, mas eu posso dar. Eu dou de graça, como aqui no Brasil se dá livros de graça. Os órgãos públicos dão livro de graça. Porque como um órgão público vender livro de graça? Vender livro, isso é lucro. Não, não é lucro. Lucro é outra coisa. Eu posso, inclusive, manter uma editora, como é que eu mantenho, que não tem lucro. Nossa editora não dá lucro. Todo o dinheiro que entrou nela lá era para fazer novos livros, etc. Eu vivia da aposentadoria, vivo da aposentadoria. Mas eu não posso ter uma fundação, porque se eu tivesse a fundação, e ela é uma fundação na prática, eu não poderia vender o livro, entendeu? Os macetes. Então, é, é um negócio muito complicado. Ou seja, nós temos uma situação muito séria, voltando à questão do direito autoral. E aí, como bibliotecário, a gente se defronta com um problema muito sério. O bibliotecário, por natureza, é um prestador de serviços. Eu fiquei, na realidade, um eu parênteses, eu fiquei muito mais feliz como bibliotecário tendo uma livraria, eu também tenho uma livrariazinha, do que como bibliotecário. Eu era melhor bibliotecário sendo livreiro do que sendo só bibliotecário. Dá para entender? Porque na, na biblioteca, eu trabalhei em algumas, o leitor chegava e pedia um livro. Eu disse, eu não tenho esse livro. E ele, o que, que você quer que eu. E ele pedia que eu conseguisse o livro para ele. Eu disse, eu não tenho como conseguir o livro para você. Nós estamos em setembro, já não tem verbo, gastamos o dinheiro, tem que esperar uma outra licitação, não dá. E ele saía com raiva em mim quando o cara chega na livraria agora menos, né? mas antes né? Se... você tem esse livro? Não, não tenho você me consegue? Consigo mas é um livro estrangeiro? Não tem problema você tem o um dinheiro para pagar? Tenho ok, uma semana eu consigo o livro para ele agradecimentos ganhei agradecimento até em tese de doutorado, de pessoal da UNB agradeço ao brinquedo, livreira, etc. e o médico de bibliotecário ninguém me agradecia então, essas é, é, é assim então há essa tendência natural de prestar serviço e você quer prestar o um serviço e não consegue porque as bibliotecas estão pobres, carentes, etc e quando há uma chance precisa de uma cópia, ok Castro Alves já dizia o pedido que semeia livros livros a mão quando o povo pensar ah, vamos semear livros, etc então você tira a cópia e fornece só que com isso, você está criando um problema muito sério, não para o autor, insisto nesse ponto. Você está criando um problema muito sério para o editor, que depende da venda daquele livro, nesse tipo de organização econômica que nós temos, evidentemente. Você tem que vender, é o seu produto, a sua mercadoria, para ter um retorno e continuar fazendo o livro. E aí, quando você tira a cópia, uma, duas, três, etc., não tem problema. Então, de, de acordo com a lei, mesmo que a lei seja mal-redigida, permita várias interpretações, está legal. Mas quando? Aí surge uma tecnologia. E antes de entrar nisso, eu vou só, peço licença, para ler um textinho aqui, é, pequeno. Uma citação que tem nesse livro, de 19... Uh, é recente. É, 1987. Foi um artigo publicado num suplemento literário inglês, o Times Literary Supplement, num debate que houve sobre a questão do plágio. Esse livro aqui, mostra da Literatura, trata muito a questão do plágio, que diz respeito muito mais aos direitos morais do que patrimoniais. E em 1987 o autor dizia o seguinte... Uh, ele estava se referindo ao que haveria, no, ao, ao que nós teríamos no futuro com a tecnologia que estão, então já existia. 1987, vocês já eram nascidos, não é? Ah, tã, tã, tã. O autor Max Whitman descreve que a tecnologia de comunicações então existente tornaria a proteção do direito autoral não só difícil, mas impossível em relação ao texto. E isso desaparece nos hipertextos de uma base de dados, cujas partes podem ser modificadas infinitamente, manipuladas e recombinadas em diferentes configurações, é o que o menino Sérgio falava agora. Então, essa questão, se eu tenho uma lei que não funciona, existe algo de errado. Ou seja, essa lei ou foi prematura, ou ela, ao contrário, ela não acompanhou o desenvolvimento tecnológico, as necessidades da sociedade, porque toda lei ela é histórica e social, histórica ou socialmente condicionada. Então, nós temos que trabalhar para a melhoria dessa lei ou para a sua alteração. É muito complicado também, se você analisar do ponto de vista custo-benefício, ter uma lei cuja fiscalização vai sair muito mais cara não é? do que o seu descumprimento. Já vocês já imaginaram em criar polícia para policiar o descumprimento da lei de direito autoral? Em criar tribunais de alçada, tribunais especiais, você tem um tribunal trabalhista ou eleitoral, você vai criar um tribunal ou várias especializadas nos tribunais para cuidar do direito autoral? Ou melhor ainda, você vai desenvolver programas de computador altamente sofisticados, multilíngues, que vão analisar automaticamente todos os textos colocados na internet, a fim de identificar tudo aquilo que for plágio. Loucura! Então, melhor é não tentar e por aí. Então dizia o autor: as... nessa situação, as bibliotecas de referência mais recentes já não possuem livros. Isso, 1987, o cara estava falando. Ao contrário disso, as suas enormes coleções eram armazenadas em formato digital, em discos óticos ou magnéticos, em depósitos anônimos no mundo inteiro. Os depósitos anônimos é o que hoje nós chamamos as nuvens ou a nuvem. Vocês, vocês acreditam que a gente guarda as coisas na nuvem? Por favor. Não, nada disso. Não é? uh, a porta de entrada para isso será o seu telefone. Legal. Não é? Base de dados discadas à distância, como, como esses arquivos eletrônicos são conhecidos, estão se tornando rapidamente um suplemento valioso aos meios mais convencionais de pesquisa. Para explotar, explorar essa nova tecnologia, você só precisa de um computador pessoal, não havia ainda o smartphone, de um, de um computador pessoal e um dispositivo é, relativamente barato chamado Molden. Hum. Primeira <risos> vez que eu, tive, que eu precisei ter acesso a Rempac, vocês nem ouviram falar disso, Rempac, em 19, 1990 mais ou menos eu precisei comprar um modem para o meu PC ninguém tinha um modem para vender em Brasília descobri que tinha uma, uma empresa em São Paulo lá no fim do mundo que vendia o um modem eu, tava, eu ia participar de uma conferência eh, internacional por, um, pela internet não havia também internet como nós conhecemos hoje eh, organizada pela instituição canadense então eu tive que ir atrás de um modem eu viajei para São Paulo para comprar um modem paguei 500 reais por um modem caríssimo, é época já nem sei onde parar aquilo, Nossa. então rapidamente a coisa evoluiu. Você precisava de um PC e um modem é, Ele diz aqui: relativamente barato, relativamente barato para vender. <risos> é, o, o, o então ele continua falando assim: equipado, você pode chamar uma base de dados à distância, colocar uma consulta com o do seu computador e alguns segundos depois ler a resposta na biblioteca ou é, a resposta fornecida pela biblioteca na tela do seu computador. Todos os artigos que você quiser estarão gravados, serão gravados no computador doméstico e, mais tarde, mais tarde impressos. E, em 1987, você já, já descrevia isso de maneira bastante fidedigna e, e não estava exagerando. Não. Algumas dessas coisas já existiam nos Estados Unidos. E nós aprovamos uma lei aqui, de 1998, não é isso? Completamente desatualizada. Aí nós chegamos a esse ponto terrível, que é hoje o da, do que eu chamo de chamado samaritanismo, é? decorrente da, do anseio profissional de servir ao próximo. Na época da cópia xerox, o mais comum lá em Brasília, como aconteceu com uma, uma vez numa sala de aula, em que eu recomendei a leitura de um livro, um livro pequeno, e os alunos disseram ''Ah, pessoal, a biblioteca não tem, como é que eu faço?'' Eu disse, olha, eu acho que a biblioteca tem um exemplar.'' ''Ah, então, mas é só um?'' Aí uma pessoa, uma das alunas se levantou e disse ''Não, minha gente, coleguinhas, não se preocupem.'' Eu levo esse livro, dou para o meu pai, pego emprestado na biblioteca, passo pro meu pai e ele tira uma, ele tira 15 cópias na, na, na, na Xerox do Itamaraty. <risos> e assim foi feito. Um dos maiores, quem mais disputa, quem mais concorre com as copiadoras privadas lá em Brasília são as copiadoras dos ministérios. Senado, Câmara. São tiradas cópias aos montes. Uma minha funcionária, uma vez comentando com ela sobre isso lá da livraria, ela disse, ah, o senhor não sabe nada, professor, eu digo, realmente não sei. Ah, professor, o senhor vai nas faculdades particulares de noite, tem os rapazes lá que param os carros, abrem a porta do porta-malas e lá dentro eles têm uma livraria. São, os li são cópias de livros recomendados pelos professores de diferentes áreas, que eles copiam fazem aquela encadenação com um espiral de plástico é? e vendem. Isso sim é a verdadeira é, pirataria. É? As leis daquela que eu chamo de samaritana, tem essa que visa ao lucro de verdade. É? Passam-se os anos e a situação melhora ainda, muito mais. Porque aí surge também dentro desse espírito de fazer... É, é, o bem é o próximo, né? surgem as plataformas compartilhadoras de arquivos. Vocês conhecem, são várias. Quais as que vocês mais usam? Fala aí. Hum? ForShared. Vocês conhecem? Ah, tá vendo? Ah, tá. Genial! Maravilhoso, porque essa plataforma corresponde exatamente à possibilidade de qualquer autor escrever seu artigo, seu livro que queira e colocar lá para o mundo inteiro tomar conhecimento. Só que aí vem aqueles que não sabem escrever, não puderem escrever, mas querem ajudar o próximo e tem na repartição pública um scanner, aí eles escaneiam 400 páginas de um livro, ainda com carimbo da biblioteca, bonitinho, etc., e colocam lá. Aí quando o editor descobre aquilo porque algum amigo diz: olha, eu vi tal, eu li o tal... Esse é o editor Descobre de com muito trabalho. Lá no finzinho da tela, tem lá uma letrinha assim, corpo 6, um lugar onde você clica e aparece um formulário de reclamação das pessoas que se sentem prejudicadas com a colocação daquele arquivo naquela plataforma. Aí você abre em inglês, você lê aquilo, coloca todas as informações que eles pedem sobre o livro, o ISBN, quem é o responsável, etc. E no final. Você ainda coloca sua concordância num texto que diz Juro, é? nos termos da lei, que o que estou acima dizendo é a verdade a pura expressão da verdade, nada mais que a verdade Aí você se sente num filme de tribunal norte-americano com a mão sobre a Bíblia, etc, etc Aí você aguarda alguns dias, não são muitos, e vê a resposta Retiramos do ar o arquivo, etc, etc Vai passar seis meses, você volta, está o arquivo lá, porque a pessoa colocou o arquivo com outros metadados. Ou alterou um pouquinho o título, fez um erro, tu colocou o nome do autor de uma outra forma. Então, o computador deles, o computador deles, é um outro livro. Isso prejudica a industrial? Prejudica. O direito moral do autor, não. Porque o autor nem está aí. Com, esses, com essa remuneração que ele recebe, ele não está dando a mínima bola. Ele quer que o seu livro chegue ao maior número de pessoas do mundo inteiro. Isso é ótimo, maravilhoso. Agora, o, o editor que precisava daquela, daquele pagamento para poder continuar editando novos livros, deixa de receber esse pagamento. Então, essa, essa equação entre livro como mercadoria e livro como... Uma, um bem intelectual que tem outros valores e outra importância e que ainda não está resolvido a questão do direito oral é essa bagunça no mundo inteiro não é só aqui no Brasil não o Sérgio colocou alguns exemplos interessantes eu posso acrescentar outros exemplos quando eu fiz uma tradução do Lancaster ele me disse, porque olha, toma cuidado você vai ter que pedir autorização a todos, a todos os autores de quem eu usei tabelas ou citações um pouco mais extensas, gráficos, etc. Porque eles me deram autorização para a edição norte-americana da obra. Ah, eram mais de 200. Aí eu tive que fazer aquela cartinha padrão, botar no correio, que não tinha, na época não tinha e-mail, etc. E, em geral, as respostas foram favoráveis. Em alguns casos, a editora, eu lembro, era uma grande editora, a Academic Press, e cobrou 200 dólares para reproduzir uma tabelinha. E houve um caso muito curioso, em que o autor, isso não era editor, era o autor, o autor disse, não, eu não dou autorização para reproduzir aquela, aquele, aquela tabela. Só como? A tradução do livro, por contrato, ela tem que ser ipsis literis o original, claro, na língua, alvo, né? Tem lá em inglês, agora em português, é o mesmo livro. Aí o cara chega e diz, não, não pode publicar isso que saiu na edição inglesa. Lá eu escrevi para o tá, olha, o fulaninho disse que não dá autorização. Eu, ah, porque esse cara não vai comigo, ele não gosta de mim. <risos> eu fiz uma crítica ao trabalho dele e ele agora está se vingando. Você vê, parece Brasil. Lá. E aí o que eu faço, Lancazzi? Olha, você tira e renumera todas as tabelas, a partir dessa, etc. Então, trabalhou, etc. Uh, outro caso, a Biblioteca Nacional Francesa. Eu, depois de velho, resolvi fazer um livro reunido dos meus trabalhos, né? e editei em novembro do ano passado. E eu quis usar na capa uma, uma imagem muito conhecida, muito bonita, um projeto arquitetônico que não foi realizado, de um grande arquiteto francês, teórico, etc. Uh, e, e eu eu sabia que a Biblioteca Nacional Francesa tinha o original. Eu tinha várias cópias na internet, mas com baixa resolução, ruins, um tal. Aí eu comprei a, a reprodução, o arquivo, em alta definição, da Biblioteca Nacional Francesa. E eles impediram. Olha, se for para uso familiar, digamos assim, é, custa tanto. Se for para uso comercial você tem que me dar o título da obra onde você vai usar a foto quantidade de exemplares que editará etc, etc, e vai custar mais caro e realmente custou o dobro tive que depositar, medir cartão de crédito etc, aí eles liberaram o arquivo e receber é, é, é, eu não tinha outra saída mas no caso a Biblioteca Nacional Francesa detém aquilo porque a, a obra do arquiteto nunca foi editada, os desenhos nunca foram editados é? estão lá Perfeito, eu aceitei as regras, fiz, o, o, o, o, o Fulanin, que era um artista do século, um arquiteto do século XVIII, né, evidentemente não tem nem descendente, nem nada, o dinheiro vai para a Biblioteca Nacional Francesa, quem sabe ajudar no orçamento deles, etc. Outras vezes eu tenho situações muito curiosas, eu quis usar na capa de um livro do S. Nero da Fonseca uma imagem daquela batidíssima, eu nem queria usar, mas ele insistia tanto, do bibliotecário, do Giuseppe Artimolo, que né? ele é batidíssimo, todo mundo usa aquilo. Aí insistiu, aí eu tive que pedir aquele quadro original, está numa pinacoteca em Estocolmo, acho que era, lá na Suécia. Ah, me cobraram 400 dólares eu disse, não, não quero era para eu usar uma reprodução na capa de um livro então eu disse, não, desisti como a lei fala em reprodução da obra no caso de obras plásticas eu disse, não, eu vou cortar eu cortei, eu usei só a parte central da imagem junto com partes de outras imagens fiz um mosaico assim passou, mas não é sempre que isso passa uma pessoa lá em Brasília teve que responder a processo porque usou pedaços também de obras de artistas, de pintores brasileiros na composição de um cartaz e ela se viu maus lençóis. A, a editora da Universidade de Brasília, uma vez eles fizeram uma revista de Humanidades, não existe a revista, E uh, por algum motivo, o projetista gráfico, o artista gráfico, quis usar imagens de um filme do Kubrick. Eu não sei se foi o Odissei no Espaço. Acho que. Não, não foi. Foi um outro. E pegou algumas fotos é, extremamente ampliadas, em que a, a, a granulação ficou alterada não é? da imagem. Olha, pouco tempo depois receberam uma carta da embaixada americana reclamando do, de que aquilo tinha sido um atentado ao direito autoral do Kubrick não é? que provavelmente nem sabia então você tem que ter realmente um certo cuidado agora, há sentido nisso no mundo da internet no mundo uh, em que você inclusive tem muita dificuldade em definir o que é obra original em, em que a, a, a, a re-recriação as referências, as citações, a, a própria maneira como os autores justificam o seu processo criativo, no caso da literatura, é tão aberta a diferentes interpretações? É, é válido manter um sistema que, na realidade, privilegia grupos cada vez menores de grandes empresas, em detrimento do acesso à informação, no caso da comunicação científica? São cinco grandes empresas hoje que dominam o mundo da comunicação científica, o SEID, Sage, uh, aquela lá da Springer e mais uma, umas duas ou três. É, tem sentido o autor abrir mão do seu direito patrimonial, daqueles minguados, os minguas, uh, para fortalecer cada vez mais uma indústria editorial no campo da informação científica, reitero, que eh, se torna monopolizadora da informação quando as bibliotecas já não tem mais a posse do patrimônio bibliográfico como antigamente elas assinam um serviço que é prestado durante um certo período de tempo é válido continuar assistindo nessa visão de direito autoral do século XIX quando nós temos a presença cada vez mais forte do livro digital tanto por parte de editoras comerciais, quanto por parte de indivíduos que editam seus livros na internet? É válido não se abrir uma discussão sobre a diferença reduzidíssima entre o produto digital e o produto em papel, que é praticada por editoras estrangeiras e brasileiras? É válido você cobrar por um livro digital 50 dólares, quando você poderia tranquilamente cobrar 5 dólares? Essas são questões que dizem respeito às bibliotecas e que fortalecem, fortalecem bastante quer dizer, a discussão dessas questões, questões, vai fortalecer em muito a solução dos problemas relacionados com, a, com o direito autoral. Nesse terreno, alguns americanos falam dos copy fighters, ou seja, dos combatentes contra o direito autoral, copy fighters, e dos combatentes do conteúdo, os que lutam pelo conteúdo, né? pela liberação do conteúdo, etc. É uma briga realmente sem, sem muita perspectiva de vitória ainda para qualquer dos lados. O pessoal da Creative Commons, por exemplo, está fazendo um trabalho muito interessante, nós vamos ouvir aqui. Mas, mais do que isso, há uma questão maior a ser equacionada pela sociedade, que é, sobre, que é a própria questão de de definir o que é ser autor. O que é ser autor? O romantismo é muito responsável por isso. Deu ao autor uma aura. Não é? Uma aura. Aliás, o um célebre ensaio do Walter Benjamin, aquele grande estudioso alemão, uh, ele, o ensaio dele é sobre a... esqueci agora o título completo, era um título grande, mas sobre a, a mudança da obra de arte na época de sua reprodução mecânica. Isso isso, isso, isso. Que ele analisou, essa questão da obra pictórica, Hã? que tem aquela aura. Mas na hora que eu começo a reproduzir essa obra, essa aura vai desaparecendo e cada vez torna isso mais sério porque uma coisa era você pegar uma reprodução da Mona Lisa feita em 1960 outra coisa é você pegar uma reprodução da Mona Lisa hoje, feita em alta definição na tela do seu computador e se você tiver uma boa impressora aquela de giglé, de jato de tinta de alta definição também você tem uma reprodução maravilhosa eu preciso ir ao museu? Eu preciso ficar enfrentando fila de turistas bárbaros lá para poder ver a Mona Lisa? Não. Aquela aura vai desaparecendo cada vez mais. E a obra literária também, na medida em que a internet começa a, a desconstruir as próprias obras literárias, em que você começa a, até a, a poder intervir naquilo, essa aura do autor tu, vai acabar desaparecendo e nós todos poderemos ser autores. A internet permite a, a realização de uma previsão que o McLuhan, já esquecido de vocês, tinha feito há muito tempo em relação à máquina copiadora, Xerox, Quer dizer, com a Xerox todo mundo viraria seu próprio editor. Todo mundo viraria autor e editaria os seus próprios livros. Com a internet, fácil. Eu abandonei na editora a edição de livros de papel, por várias razões essa razão econômica foi a mais importante sem dúvida alguma e porque eu cheguei à conclusão de que o pessoal não quer mais ter livros em papel apesar do que você ouve dizer por aí o pessoal fica satisfeito dentro desse tipo de leitura é, funcional de leitura pragmática que é a leitura colocada pelas escolas pelos cursos, etc o texto digital faz o mesmo efeito e ele pode ler em qualquer lugar, ou ele pode baixar, imprimir e tal. E eu vendo um livro digital por um preço que é praticamente igual ou até inferior ao que custaria uma cópia feita na copiadora da esquina. Ou usando a copiadora da repartição de um trabalho. Entende? Então, você chega a essa conclusão de que esse talvez seja o caminho. Em primeiro lugar, tentar fazer o que surge em outras formas de edição a Wikipédia é um bom exemplo, mas não é o único, em que ah, haja um trabalho realmente de construção coletiva desses mecanismos, sem a, o predomínio dessa preocupação eh, financeira que assegure a sobrevivência dessas instituições. Claro que a Wikipédia custa dinheiro. Você já deve ter visto a Wikipédia, várias vezes aparece um lembrete, assim, por favor, nos ajude, a gente precisa de dinheiro e tal porque ninguém trabalha de graça, perfeito, mas é muito diferente daquilo que nós encontrávamos em situações tipicamente comerciais. Ah, então, para encerrar, é, é, é, nós temos que fixar esses pontos, nós, nós estamos lidando não com o direito do autor, visto do, da questão do ponto de vista da questão patrimonial, mas com a questão do direito do editor, que pode ser um santo homem, como é o meu caso, <risos> ou pode ser simplesmente um vampiro, hein? como é o caso do Temer, uh, tentando sugar ainda mais não é? um, um pouquinho dinheiro da população. Uh, ou seja, eu nasci na hora errada e todos os editores que estão vivendo este momento nasceram na hora errada. Charles Kozak, que o diga, a famosa Kozak Naive, um dos mais belos empreendimentos editoriais que o Brasil teve desde o ontem Globato. Ele não aguentou a barra. Em parte, devido a vícios do, dos mecanismos de comercialização que prevalecem no Brasil, mas também por causa das cópias. O livro, os livros que ele muitos deles não davam para copiar, eram livros de arte, evidentemente. Mas os livros de texto eram copiáveis. Então, ele... Iniciou a, a editora com um capital de 2 milhões de dólares, herança paterna, o pai dele era homem riquíssimo no interior de Goiás, empresas de mineração. E eu acho que ele encerrou a editora depois de quase 20 anos, com uns 50 milhões de prejuízo. Então, é um negócio muito sério. Vivemos um mundo de mudança e tal. E a biblioteca nisso tudo? A biblioteca, como o Sérgio mencionou muito bem, tem que estar a par disso, tem que estar a par dessas questões que agora se apresentam em relação ao acesso às publicações digitais. As editoras famosas de livros em papel, elas perceberam muito cedo essa questão e elas estão se assenhoreando do mercado de livros digitais. Recentemente eu soube que tinha, no Rio de Janeiro, aos 4 ou 5 anos, surgiu uma pequena editora de livros digitais com uma proposta muito interessante, muito séria, etc. Um grupo de jovens aqui no Rio. Não me lembro agora o nome dela, era Sarifa, não era Serifa, era Sharif e algo assim. Começou a dar certo, aí chegou um grupo internacional comprou. Então, a tendência é uma concentração muito grande do mercado também do livro digital. Uh, vocês viram que a Amazon, quando lança o livro digital, escala comercial mundial, está acoplado a um determinado dispositivo de leitura, o Kindle. Depois, as concorrentes desenvolveram o Kobo e outros mecanismos de leitura sempre com, dessa forma, eu preciso daquele dispositivo para ler aquele texto. Claro que há outras opções, que devem ser utilizadas, opções que não sejam, como dizem os tecnólogos, proprietárias, ou seja, que não estejam ligadas a um determinado produto que fornecido de modo exclusivo por um único fabricante, por um grupo de fabricantes é, que se entendem. Um caso interessante, as bibliotecas públicas norte-americanas, há, há, há uns dois anos, tiveram dificuldade muito grande em comprar livros digitais da Penguin Books, Penguin, aquela antiga editora inglesa, que agora, evidentemente, não é mais inglesa. A Penguin não aceitou os termos, as condições que as bibliotecas públicas exigiam para a adquisição de livros digitais da Penguin. E simplesmente, disse, olha, nós não venderemos mais livros digitais para vocês. PT são nações e as bibliotecas estão brigando a, a, até hoje, eu não sei se o caso da, da Penguin já foi resolvido, mas estavam lá brigando por quê? Você, que, que, qual é o problema? é porque quando você compra o um livro digital ah, eu quero comprar aqui o Harry Potter o último volume, ok, nós vendemos para você o direito de uso durante um ano para emprestar uh, duas mil vezes ok quando você empresta ao final da da duas milésima vez a coisa sai do ar o arquivo sai do ar, o arquivo apaga então você investiu, comprou, mas para aquele número de vezes e isso evidentemente representou ao contrário do que poderia representar um acesso mais fácil mais amplo, mais aberto para a informação, não fechou ainda mais então a, a, as questões não se terminam, se esgotam na simples, no simples entendimento de uma lei em vigor ou nas mudanças dessa lei, se essas mudanças não contemplarem toda essa dinâmica do processo de acesso à informação, de comunicação, tanto na área uh, da literatura em geral, mas também da área da informação científica. E tudo diz respeito, ao fim e ao cabo, a uma questão que está lá longe e que a gente não conseguiu resolver ainda. Qual é a maneira de remunerar o criador intelectual? Como é que você remunera uma pessoa que está em sua casa trabalhando à a sua maneira, é? produzindo texto em que ele vai vincular a sua visão de mundo, aquilo que ele gostaria que os outros conhecessem, etc. Como é que você vai remunerar essa pessoa? Ou como é que você vai remunerar o compositor musical que gastou anos e anos de estudo e fica, que não tem um emprego público nem na Câmara, nem no Senado, nem no Judiciário e que fica compondo obras e ele vai ganhar o quê? Quem vai remunerar o artista plástico que às vezes dedica a vida inteira e não consegue aquele trabalho sem conseguir vender um quadro e que depois que morre, como tantos por aí vem os quadros serem vendidos por milhões e milhões de dólares é uma negócio sério ou os cientistas também. então é toda essa área do trabalho intelectual que vai desde o artista criador até o pesquisador o inventor é muito deformada em termos de remuneração você tem os casos, por exemplo, na literatura de indivíduos, pessoas como no caso brasileiro, Jorge Amado, Paulo Coelho mais recente, mano. É? que merecem ser remunerados, evidentemente, por produzir sua obra, que, tem, que mantém o mercado, não estou é? fazendo a variação de valor, vai mantém o mercado. Mas você tem aqueles outros, como Guimarães Rosa, que contribuíram para a identidade até do país, identidade nacional, ganho o quê? Então, é, é, e essas áreas... Uh, são muito sensíveis à presença uh, a argumentos, às vezes, libertários. Vamos acabar com todas as leis! peraí, não vai por aí. Ou a argumentos que fortalecem exatamente essas estruturas que privilegiam minorias que, às vezes, nem são aquelas que deveriam ou pereceriam ser privilegiadas, por hipótese. Entende? Então, os bibliotecários têm um papel muito importante nisso. Os bibliotecários, eu sou favorável a que eles quebrem a lei. Como eu fiz isso todas as vezes, trabalhei em biblioteca. Quebrem a lei. Vamos ver o que acontece. Vamos <risos> é em frente. Se vocês observarem, por exemplo, o que a Associação Brasileira do Direito Reprográfico faz, aparentemente é legal, bonito aquilo, mas não sei se dá resultado dá um ótimo resultado para os advogados da Associação Brasileira de Direitos Reprográficos né? que ganham aquelas ações às vezes não, às vezes sim mas em que contribuiu aquilo para o cumprimento da, da grande missão das bibliotecas, dos bibliotecários etc. Hum, muito mal muito mal então eu dizia, nós, essa geração de editores e esta geração de bibliotecários está é, sofrendo muito quando eu comecei a trabalhar na biblioteca em 1957 deixa eu falar baixo Uh, não havia esse problema. Também não havia copiadoras, havia só microfilmes. Mas o laboratório Silva Araújo Rousseau, que não existe mais, era um laboratório brasileiro, que fazia o vinho reconstituinte Silva Araújo, não se lembra o tempo? Hum, é, é, Regulador Xavier, o remédio de confiança da mulher. Número 1, um, excesso, número 2, escassez. <risos> o, o laboratório de Chimbalão Novo Céu mantinha um, um estúdio de microfotografia aqui no Rio de Janeiro, onde eles copiavam, microfilmavam revistas científicas americanas, estrangeiras, etc., atendendo a demanda de médicos, de graça. Então, o camarada ele precisava lá no interior do Brasil, precisava de um artigo de uma revista americana, escrevia para eles, eles localizavam a revista numa biblioteca do Rio, por exemplo, onde eu trabalhei, no Hospital dos Servidores do Estado, é, iam lá, pegava a revista emprestada, levava até o estúdio, fazia um microfilme e mandava de graça para o médico. Era um belo trabalho de divulgação, de publicidade, de marketing, etc., Ninguém reclamava, ninguém pensava que existia direito, direito, direito autoral. A Biblioteca Nacional de Medicina dos Estados Unidos mandava para o mundo inteiro cópias de microfilmes. Tinha umas caixinhas assim, muito bacaninhas, né? com uns grampos, colocava o microfilme ali dentro, mandava recebia os microfilmes aos montes. Nunca ninguém reclamou. No entanto, quando a British, Library, a British Library, antes de existir, criou a National Landing Library for Science and Technology, lá em Boston Spa, né? Com a maior coleção de revistas científicas do mundo inteiro, com a única finalidade de tirar cópia e fornecer isso para os clientes, os editores internacionais começaram a se mexer e a gritar, aquilo estava tirando mercado dessas revistas. E eu acho que aquele foi o momento em que as, as editoras começaram a se organizar de uma forma mais corporativa, a fim de defender seus direitos. E é também o momento em que os preços das assinaturas das revistas internacionais começam a subir de maneira absurda. De maneira absurda. E isso leva de, imediatamente ao surgimento da publicação digital, e aí o resto da história vocês conhecem. Então, a, a, o direito autoral ele foi meio que usado não é? como um, um, uma ferramenta nesses conflitos, é? para um lado ou para o outro. Agora, para o autor, não aconteceu nenhum benefício, sinceramente. Os autores, uh, uh, pós, uh, estão, aqui, os autores brasileiros em geral, são muito bons, são muito legais. Eu me lembro do Júlio César Melatti, um dos maiores antropólogos vivos do Brasil. Ele escreveu um livro, Os Índios do Brasil. Vendeu que nem pau quente. Um dia ele chegou compromisso. mim disse, o que, é que eu posso fazer com essa editora? Só nem me lembro. Ah, o Citec. Isso vai é fazer o um que com ela? Quer comprar? Não, pô, o meu livro já está na nona edição e eles nunca prestaram conta. Pô, cara, você tem contrato? Tenho. Não presta, vai lá, reclama. Ah, eu volto aqui depois. Aí ele voltou, passou alguns dias, eu só posso te orientar na redação de uma carta aqui. Aí ele voltou, e aí Júlio, é, vamos fazer a carta. Ah, não, porque, deixa para lá. Deixou. Entende? Então, é, mas também, se você for examinar o que ele iria receber, talvez fosse uma quantia tão irrisória que você vai lá, a nona edição as tiragens brasileiras estão na faixa de 2 mil exemplares há mais de 50 anos. E eu digo para vocês, introdução à catalogação que eu fiz da Eliane Baver de 2 mil exemplares em 5 anos. Putz, não dá. Entende? E você acha que isso é só conosco? Não. Procura as outras editoras. As editoras universitárias, por exemplo, quando eu cheguei a eu fui diretor da editora da Universidade de Brasília. Quando cheguei lá um dia, eu via que alguns professores que trabalhavam no famoso Minhocão, que é o Instituto Central de Ciência, um Prédio Comprido, né? olhavam para mim sendo atravessado. Ai, eu vou o pra... O que era? É? Aí eu fui me formar. Eles tinham verdadeiro ódio da editora. Por quê? Porque a editora ocupava uma área que devia ter mais ou menos uns 4 mil metros quadrados para depósito de suas edições ah, um monte, pilhas de livros pilha. não vendia não vendia uma vez, assim que eu cheguei eu fiz uma queima de livros ah, você está voltando da idade média é bom, é bom, queimar livros queimar livros não vendia houve um que ele resolveu doar Colocamos na biblioteca central, a filha, leve o seu. Era um livro de Gilberto Freire. Não sei, era como e como porque eu sou sociólogo, ou algo assim. O pessoal pegava, olhava, nem levava o livro. Então, mas aí é o um dinheiro público. O pior é isso, o pior é o dinheiro, é, é que você está lidando com o dinheiro público. Quando o Plínio Martins foi dirigir a editora da USP, a situação não foi diferente. Ele fazia liquidações de livros lá no campus da USP praticamente todo mês, para acabar com aquele estoque, que não acabava nunca. Puxa, puta. Os autores ganhavam alguma coisa, disseram, não, ninguém ganhava nada, todo mundo ia perdendo. Mas, e na época nem havia plataforma Lattes. Eu acho que hoje, com a plataforma Lattes, piorou. Porque a própria, as próprias agências de fomento financiam a edição dos livros. E financiam a edição de um tipo de livro agora que virou praga no mundo inteiro, né? que são as coletâneas. Né? Aí, não, eu, uma vez eu reclamei com um autor que estava organizando uma quarentena dessas, eu olha, isso não tem valor nenhum. Não, mas a CAPES exige que a editora tenha um conselho editorial que avalia os textos, etc. É a editora que você vai usar tem? Não, nós estamos formando o um conselho editorial. Eu já chamei Fulano, Ciclano, Beltrano, etc., tudo gente que eu conheço. Aí, formou o conselho editorial aprovou o texto, aparece o conceito editorial no verso da página de rosto, conceito editorial, ah, bem sem. Ah, ele já coloca lá, são mais três pontinhos da plataforma lá, é, chegamos a esse ponto. Então, há condições, vamos assim, morais, inclusive, de se continuar defendendo um processo de edição de livros, ou edição em geral, que segue padrões que são extremamente discutíveis, não apenas em termos da ótica ou da lógica capitalista, mas também temos da ética da pesquisa, da ética acadêmica, etc. Então, esse é o momento que nós vivemos e, em geral, os bibliotecários, nós, bibliotecários, não temos uma enorme participação nisso. Por exemplo, os participantes bibliotecários das, das bibliotecas universitárias, das bibliotecas instituições de pesquisa, poderiam ajudar muito Uh, os pesquisadores que fazem artigos, que escrevem artigos, a, na, na, em como entender melhor essa questão de ceder o direito patrimonial de um artigo a uma editora, seja ela brasileira ou estrangeira. O que, que isso representa em termos financeiros? Entrar em contato com os autores para que eles entendam a existência de soluções do tipo Creative Commons, das revistas de acesso livre, open access, que eles utilizem até mecanismos alternativos da própria internet para divulgar os seus conhecimentos, etc. Voltem atrás na roda do tempo e vejam como é que se fazia, como é que se comunicava pesquisa científica antes de 1665 era por meio de contato direto entre os autores por meio de correspondência, por meio de cartas por meio de e-mail hoje seria um e-mail os artistas trocariam e-mails já existem alternativas para isso funcionando no mundo a Hitler, por exemplo, e outras mais então, o, o, o bibliotecário nesse tipo de instituição ele tem um papel muito importante para chamar a atenção do pesquisador, do professor e diz, olha minha gente, sai dessa critica os critérios da Capes, qual aquela loucura, o que é aquilo? O que é aquilo? As revistas recebem pontuação, Chama a atenção dos professores para o fato de haver realmente, o americano que inventou essa denominação, ele exagera às vezes, a denominação é de revistas predatórias, mas há muitas revistas que são predatórias, ou seja, são aventuras para dar abrigo a mecanismos que afaguem o ego né, desses pesquisadores, mas não só o ego, também a questão de salário, porque as universidades avaliam com base na produção científica. Chama a atenção dos pesquisadores para que essa é uma, é, é uma questão muito antiga, que alguns países resolveram de outras formas, pelo menos em certos momentos da história, houve outras possibilidades. Aquele grupo de matemáticos francês que inventou um pseudônimo, Boubaqui para designar o um grupo de matemáticos de uma pesquisa na Universidade de estou enganado. Então, com isso, você destrói essa questão da, da aura do autor. Quer dizer, a pesquisa continua sendo feita, o trabalho continua sendo divulgado, mas não é de A, B ou C, é de uma figura que eu criei. É um heterônimo, como o Fernando Pessoa, de certa forma, fez. Não, eu vou ter aqui, o que importa é aquilo que está sendo divulgado. Então, o bibliotecário tem um papel muito, muito, muito importante, abrir os, uh, os caminhos para a internet. Não é só ficar remoendo essas coisas em cima da lei, que é ruim. O Sarney teve intervenção muito séria nessa, nessa atualização da lei. E o Sarney, como vocês sabem, é essa figura que está aí. Não é? Então, uh, é partir para outra coisa. Vamos deixar isso morrer de podre né? e vamos ajudar no desenvolvimento de soluções realmente novas eh, que atendam aos interesses principais da sociedade. Ok? Se tiver alguma pergunta, todas ordens. Muito obrigado a vocês.